Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Vamos hoje para a nossa décima aula do curso básico de Espiritismo. E o tema hoje é descrição do mundo material e do mundo espiritual. E o intercâmbio também através da mediunidade. Então, esses são os nossos assuntos de hoje. E para a gente falar um pouco nessa descrição do mundo material e do mundo espiritual, né, tem que falar um pouquinho de cada um deles. Porque se nós começarmos a imaginar, tudo faz parte da natureza, seja o que for, seja do lado espiritual ou do lado físico. Tanto o nosso mundo, né, que é o mundo físico, que é o mundo visível, quanto o mundo espiritual, que é invisível aos nossos olhos, aos nossos olhos do corpo físico, é claro. E nisso não é nada de sobrenatural. E mais ainda, nós podemos até dizer que o mundo material, esse nosso mundo aqui que nós vivemos, é uma cópia bastante imperfeita, digamos assim, é um rascunho do mundo espiritual. Isso quer dizer que a matriz do mundo material está no mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual existe há muito mais tempo. É um mundo primitivo em termos cronológicos, se nós formos ver, em termos de idade. Então, nós somos uma cópia do mundo espiritual. A realidade é no mundo espiritual. Aqui nós estamos apenas estagiando. É que nós ainda estamos tão materializados no sentido físico que nós ainda consideramos isso aqui como se fosse o mais importante. Quando na realidade nós viemos de lá para estagiar aqui. O mundo espiritual que é o nosso mundo, que é o mundo verdadeiro. Né? Agora, o mundo espiritual, eu gosto de sempre falar para as pessoas, ele é tão físico para os espíritos que estão lá quanto o nosso mundo físico é físico para nós aqui. Porque lá eles pegam nas coisas, eles veem, eles apalpam, eles fazem tudo. E eles são espíritos e estão no mundo espiritual, mas para eles é sólido aquilo que está lá. Para nós não, mas para eles sim. Então, na realidade, não existem diferenças assim, marcantes, diferenças acentuadas entre o mundo espiritual e o mundo material. Não existe. É muito parecido. Claro, o de lá, muito mais quintessenciado que fala, muito mais bonito. Agora, se bem que nós vamos encontrar é, regiões no mundo espiritual que são muito mais feias do que aqui. Olha só como é que é interessante as colocações quando a gente fala de mundo espiritual e mundo físico. O ser humano, nós, nós somos um espírito encarnado. Né? Nós temos o corpo físico como o templo do espírito encarnado. Então, quando nós temos o espírito aqui encarnado, o nosso templo é o corpo físico. Né? E esse espírito, ele passa, ou o corpo físico, essa vida orgânica, ela passa pela infância, pela adolescência, como todos nós sabemos, pela juventude, pela maturidade, velhice. E o que, que acontece com esse tempo todo? O corpo se desgasta. Então, assim, para falar dessa próxima etapa que já é no plano espiritual, então nós vamos entrar nesse assunto que interessa a todos nós, a desencarnação. Saímos daqui para o plano espiritual, a passagem do espírito para o plano espiritual, que é a sua verdadeira pátria, onde ele vai se aprimorar da melhor maneira possível para vir colocar em prática aqui na Terra. Agora, vamos, vamos voltar aqui sobre as falar sobre as velhas crenças, né? As velhas crenças, pensa assim, que quando uma pessoa morre, quando uma pessoa desencarna, ao chegar no plano espiritual, ela passa a ter uma série de virtudes que jamais ela possuía enquanto estava aqui entre nós. Olha só, muita gente pensa assim, morreu, virou santo. É como aquela história que eu gosto de contar sempre também, para as pessoas, vocês provavelmente já ouviram, daquele velório que estava acontecendo, a família ali em volta do caixão daqui a pouco entrou aquele orador que gosta muito de falar em velório e começou a destilar muitos elogios em relação ao morto que estava ali dizendo que ele foi um cidadão exemplar um bom pai de família era de reputação ilibada honesto tudo, que, tudo quanto era qualidade ele colocou ali na pessoa e a viúva ouvindo aquilo tocou no filho que estava do lado e disse filho Dá uma olhada no caixão aí para ver se nós não estamos no velório errado. Vê se quem está no caixão aí é seu pai mesmo. Olha que interessante. Por quê? Porque ela sabia o marido que ela tinha. Ela sabia quem ele era e não era aquele que o orador estava falando. Por quê? Porque não vai ser a morte que vai transformar alguém, que vai mudar alguém. E a doutrina espírita ela ensina que a morte do corpo físico, ou seja, a desencarnação, não eleva ninguém à categoria de santo. Ninguém vira santo porque morre. Eu, que ele tenha poder que não conquistou com trabalho e com dedicação ao próximo enquanto estava encarnado. Então nós só teremos lá aquilo que nós, nós conquistamos aqui, aquilo de bom que nós fizemos aqui. Aí nós teremos lá. Se não fizemos nada de bom, nada teremos também. Então a doutrina ensina para a gente que quando nós desencarnamos, nós continuamos os mesmos do ponto de vista moral, continuamos com a nossa individualidade. Já que do ponto de vista físico, do ponto de vista físico pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for. Todos nós nos igualamos no plano espiritual, agora no ponto de vista moral não. Aí é que tem as diferenças. Então o um indivíduo maldoso, ele continuará sendo um espírito maldoso. O bom será um bom espírito, não tenhamos dúvidas disso, é claro. Então existe também muita gente que quando encarna, né, consegue disfarçar a verdadeira estatura espiritual, ou seja, quando ela está aqui encarnada, ela consegue disfarçar, consegue enganar os outros. Muitas vezes ela consegue fazer isso, mas quando ela se apresenta no plano espiritual, ela se apresenta às claras, né? Todo, tudo aquilo que ela fez está estampado no ser, está estampado no próprio espírito, ela não consegue se esconder daquilo que ela foi realmente então, quando o um indivíduo desses volta para o plano espiritual, ele apresenta-se lá sem nenhum disfarce e, consequentemente, vai sofrer o mal que cometeu e a falsidade que cultivou enquanto estava aqui. Lembro-me agora até de um caso que tem no livro Nosso Lar, que a gente gosta sempre de dar exemplo das obras de André Luiz, no livro Nosso Lar, André Luiz e um dos instrutores, que agora não me recordo o nome, estavam nos portais do Nosso Lar e de uma senhora insistindo em entrar disse que tinha feito tudo de bom na terra, que cumpriu com sua religião e tinha direito de entrar num lugar melhor. Ela não queria ficar lá onde ela estava, porque ela estava na região Bralina. E como ela chegou ali, ninguém sabe, mas ela conseguiu chegar até lá e queria entrar. Ver como ela era astuta. E André Luiz até se sensibilizou, mas por que, que ela não pode entrar? Ela já está aqui, não podemos ajudar, e a nossa caridade para ajudar essa mulher que está aqui. E o instrutor fala, preste bem atenção, olhe direito para ela, quer dizer... Olhe com os olhos espirituais, veja como é que está estampado na aura, né? no campo áurico dela. E ele observou direito e notou muitos pontos negros, diz que tinha mais de 60 pontos negros. A instrutor falou, cada ponto negro desse que você está vendo é um aborto que ela provocou em alguém. Então ela era uma pessoa aborteira, né, aquelas pessoas que faziam aborto em outras, nas mulheres. E o, André, o instrutor fala, se nós socorrêssemos ela agora, em nome da caridade que você está falando, todos que estariam aqui estariam prejudicados. Todos que estariam aqui seriam envolvidos por essa maldade que ela está trazendo. Então, ela desarticularia o ambiente onde ela ia ficar. Portanto, o ambiente correto dela ficar nesse momento é onde ele está, que é exatamente no umbral. Então, a alma após a morte do corpo físico, ela conserva sua individualidade. Ou seja, nós continuamos nos identificando. A nossa individualidade é a mesma, sem o corpo físico. Né? E é facilitada é, pelo perispírito. Né? Ele consegue é, ver, passar tudo para... Não temos mais o corpo físico, mas continuamos com o perispírito, que é o corpo espiritual, o envoltório fluídico do corpo desencarnado. Então, só para a gente dar uma, uma, uma, uma esclarecida aqui. Nós temos... Nós somos o espírito, o espírito é o principal. Esse espírito possui um perispírito e possui um corpo. Enquanto está encarnado, o espírito precisa do corpo para se movimentar, para agir. Quando está desencarnado, ele só necessita do perispírito. Então, quando nós desencarnamos, o corpo vai para a Terra. O perispírito segue com o espírito para o plano espiritual, que o espírito continua necessitando dele para se movimentar no campo espiritual, até que evolua a um certo ponto que não necessita mais também nem do corpo perispiritual, é, tornando-nos somente espírito. Então o espírito evolui, porque a evolução é uma lei natural. Logo, uma pessoa maldosa, né? Assim que desencarna, continua o mesmo indivíduo, como nós estávamos falando, o um indivíduo maldoso. Agora, com o tempo, o que acontece? Com o tempo dela no plano espiritual, é proporcionadas oportunidades. Então, as pessoas têm oportunidades no plano espiritual. Elas podem aprender no plano espiritual, podem se aprimorar e mudar suas disposições, né? e começar a ter inclinação para praticar o bem. Olha só que interessante. Mesmo nós... É, com certa maldade aqui na Terra, voltando para o plano espiritual, nós podemos nos inclinar às práticas do bem, aprendendo. E a gente tem como exemplo, por exemplo, vamos falar aqui, um espírito, vamos considerar, um, um, um exemplo aqui, um espírito primitivo, que não sabia de nada aqui, né? Totalmente leigo de tudo, primitivo, é, super inferior mesmo, não super inferior, não bastante inferior. Consequentemente, ele era só apegado à matéria, ele conhece bastante só a matéria, ligado por laços firmes ao mundo material. Para ele, só a matéria existe. Esse espírito desencarna. O que, é que acontece? Depois de desencarnado, chega ao mundo espiritual sem saber que desencarnou. Isso é triste, mas acontece com milhões e milhões de pessoas. Desencarnam sem saber que desencarnou. Na realidade, ele nem sabe o que, que está se passando com ele. Não sabe, continua achando que está tá encarnado, continua achando que é do mesmo jeito, que ele pode se tocar, ele pode se ver, ele pode tudo, ele pode interagir. Então, ele acha que ele ainda continua do mesmo jeito. Então, ele continua vagando para cima e para baixo, com toda a sua individualidade. Ele não percebe a transição do mundo material para o mundo espiritual. Olha que tristeza. Nós desencarnarmos e nem saber que desencarnamos. Triste. Triste. Então, esse espírito ele permanece muito próximo aqui da superfície, na crosta terrestre, que é muito ligada à parte física também, mas é parte espiritual, é claro. É essa região que nós chamamos de crosta, né? É... E ela é interdependente, é claro, da crosta. Eles andam aí perto da gente, mas a gente não vê. Então, é assim. Ficam ali apegados, ficam presos e sofrem muito porque eles têm todas as sensações materiais que tinham aqui, eles continuam do mesmo jeito, mas só que eles não podem realizar aquilo. Eles têm todas as sensações que a gente possa imaginar que nós temos. Às vezes eles conseguem se encontrar com outros espíritos, os que foram inimigos né? aqui na Terra, se travam violentas lutas com eles, como os verdadeiros animais que disputam as suas preciosas presas. Aí também. Fica vagando como um animal, aí para cima e para baixo, sem saber de nada. Esses indivíduos eles têm uma vida mesquinha, imaterializada. Né? E mesmo estando no plano espiritual, eles ficam umas tontas, vagando. Vagando no espaço. Muitas vezes são conduzidos logo à reencarnação. Olha que interessante também. Sem saber de nada, às vezes compulsoriamente fazem eles reencarnar. E eles nem sabem que tiveram no plano espiritual. Muita gente está aqui e nem sabe que existe plano espiritual, que já teve no plano espiritual. Por quê? Porque é ignorante desse jeito, cego. Continua nada sabendo do que se passou durante a, parte, a fase de erraticidade, que é a fase que a gente vive no plano espiritual. E é muito bonito nós podermos sair daqui e vivermos o plano espiritual. Agora, chegar lá e voltar, sem saber que fomos, sem saber que viemos, reencarna, encarna e desencarna, encarna e desencarna, sem saber de nada? Né? Então, eles estão praticamente equiparados aos animais, se nós formos imaginar. Agora vamos ver outro exemplo, um exemplo de um, de um, de um homem mais um pouco evoluído, um pouco mais evoluído, que né? já se aproxima, já, já conhece mais um pouco dos ensinamentos de Jesus, até tem certa religiosidade, embora ainda também possa estar em estágio mais avançado do que aquele anterior embora ele possa até estar mais avançado do que o exemplo que nós demos antes, está, tudo ainda longe da perfeição. Então, o que, que acontece? Ele pratica alguns dos ensinamentos do Evangelho também, é, agora é apegado aos bens terrenos, aos gozos materiais, e isso ainda o segura bastante. E quando esse indivíduo desencarna, ele vai passar por uma experiência muito interessante também, provavelmente a é uma experiência dolorosa, representa uma fase muito dura no caminho da sua evolução. E embora sabendo que ele está desencarnado, nesse caso ele já sabe que está desencarnado, ele sente o peso da matéria, ele sente vontade de praticar os vícios, aquilo que se ele era fumante, ele deseja fumar, se ele era alcoólatra, ele deseja ser alcoólatra, se ele tinha qualquer outro tipo de vício, ele deseja aquele vício. Todos os vícios que ele se alimentou, ele continua com eles lá, desejando, sem ter condições de, de, de se utilizar daqueles vícios. Então, é isso que nós estamos falando. Se era um fumante inveterado, um bebedor, ele vai ter necessidade disso. Vai sofrer muito com a falta dessas, é, dessas, desse, desse material que ele necessita. Né? É, e vai sentir falta do prazer material enquanto ele estava aqui, habituado a usar tudo isso e a ser do jeito que ele era. Espíritos dessa categoria eles permanecem muito na, nas regiões que nós de, de, denominamos. André Luiz denominou como umbral, regiões purgatoriais do plano espiritual. Então eles ali eles vão purgar suas dependências né? ali nesse nessas regiões umbralinas. É uma espécie de, de câmara de sofrimento, digamos assim, né? Um purgatório mesmo provocados pela distância em que os espíritos se encontram da matéria e dos prazeres que lhes são tão importantes quando eles estavam aqui encarnados. É, e a falta desses prazeres é que leva ao sofrimento. Olha que interessante também. Tudo que a gente necessita quando chega nesses lugares que nós não temos, nós vamos sofrer por causa disso. Se for um espírito de certo equilíbrio, quando chegar a um certo tempo, né, que ele já tenha... É, se despojado mesmo daquelas vinculações mais grosseiras com a matéria, ele será recolhido a uma colônia espiritual. Ou então, se ele não tiver condições, também vão fazer ele reencarnar em sequência. É socorrido e põe ele para reencarnar. Mas se ele ali, ele se conscientizar ali nessas regiões de purgatoriais e de sofrimentos, umbralinas, ele vai é ser socorrido para uma colônia, como André Luiz foi socorrido para uma colônia. Né? Nessa colônia o espírito ele vai ter acesso ao que é... há muitos assuntos que até então para eles eram desconhecidos. Vai receber cursos, espíritos mais evoluídos vão assessorar, vão ensinar novas verdades para eles. Ele vai ser enriquecido com novos conhecimentos e os horizontes dele, claro, vão se abrir muito mais. Porque o sofrimento do umbral e o aprendizado numa das colônias né, é, que nós é, estamos falando está bem relatado também no livro Nosso Lar, nesse livro de André Luiz, o Espírito André Luiz, com a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E André Luiz, mas peraí, mas quem que era André Luiz? André Luiz ele era um indivíduo bom quando estava encarnado, ele era um bom pai de família, um bom profissional um bom esposo, mas adorava os prazeres da mesa. Ele sofria da gula, queria se alimentar demais, ter tudo do bom e do melhor, né? mas não se satisfazia com aquilo, não era sóbrio nesse sentido. E depois de desencarnado, ele passou quanto tempo? Oito anos no umbral. Nesse período, aí, ele foi obrigado a, a, a se desvincular daquilo que ele mais gostava. Quando ele se conscientizou, ele foi socorrido. Depois desse estágio depurador, foi recolhido à colônia Nosso Lar, onde ele começou um processo de reeducação, um processo de aprendizado ali. E, diga-se diga de passagem, um aprendizado fantástico, que de aprendiz, ele passou a ser instrutor, mostrar o plano espiritual para todos nós. É, no mundo espiritual, nós aprendemos né, a... Assumimos novas disposições, mas a prática, o testemunho é aplicado aqui no plano físico. Então, olha bem, aprendemos muitas coisas no plano espiritual, recebemos todas as ferramentas, mas nós vamos trabalhar mesmo, executar aquele aprendizado é aqui no plano físico. Então, é quando nós estamos reencarnados. E no corpo físico, nessa abençoada morada que é o nosso corpo físico, é, é, é que nós aplicamos aquilo que nós aprendemos lá no plano espiritual. Segundo o, o livro dos Espíritos, é, o universo compõe-se de três elementos básicos. Três elementos básicos. Deus, Espírito e matéria. Deus, todos nós sabemos, criador de todas as coisas. O Espírito é o princípio inteligente do universo, que é criado por Deus e tem como missão chegar um dia ao Criador. Então, nossa missão é chegar ao Pai. Todos nós. Esse princípio inteligente. E esse princípio inteligente, é claro, carrega o seu corpo perispiritual. E no conjunto nós denominamos de espírito. E a matéria? A matéria é o um instrumento da evolução do espírito. É a matéria que... É, que nós, é na matéria né, que nós demonstramos o nível de aprendizado espiritual que nós conquistamos. Aprendemos como espíritos? Aprendemos. Na matéria, nós aplicamos esses ensinamentos. E é aí que nós saímos vitoriosos para conquistar e galgar lugares mais evoluídos. Daí nós podemos concluir que a vida no mundo material não é a verdadeira vida, meus irmãos. Não é? é apenas um estágio evolutivo. Para nós, onde nós nos preparamos para a nossa meta, nossa meta final, chegar ao Pai, cada vez evoluindo mais. Quanto mais tempo nós é, ganharmos, nós encurtaremos essa distância. Porque, é, conforme é, a espiritualidade conta, ensina-nos, é, nós de, quando a gente já tem um pouco mais de aprendizado, quando a gente já tem um pouco mais de equilíbrio, a gente vive aqui... Um terço do que nós vivemos no plano espiritual Por exemplo, se a gente vive aqui 70 anos Se a gente já estiver bem equilibrado A gente passa, a gente passa é, 140 no plano espiritual Então é assim mais ou menos que funciona é, um, De um terço, é um terço aqui dois terços lá então, E esse, a distância, ela, essa, esses anos vão aumentando conforme nós vamos melhorando Tem espíritos que já estão há muito mais tempo e quanto mais ele for mais evoluído, mais tempo ele vai ficando no plano espiritual até o, pronto, até o ponto de ser destinado a cumprir grandes missões. Não tem mais necessidade de reencarnar. Então, por isso, nós precisamos entender né, que todo o trabalho que fazemos agora, que estamos fazendo agora, que todo o sofrimento que nos atinge, são sempre um benefício para a nossa vida espiritual. É, sofrimento, muitas vezes a gente só coloca o sofrimento na dor física. Muitas vezes são tarefas gigantescas que a gente passa, que é uma vida sofrida, aparentemente, mas o espírito não sofre. A gente tem que lembrar que a dor é consequência de alguma coisa. Sofrer é opção. Por isso, nós precisamos entender que todo o trabalho que nós estamos fazendo agora, né, que todo o sofrimento que nos atinge, como nós já dissemos, são benefícios para a nossa vida espiritual. E também temos que entender que há um roteiro seguro para a construção dessa, nova felicidade, dessa nossa felicidade. Há um roteiro para isso. Vocês sabem qual é o roteiro. O roteiro é praticar os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus. É viver o Evangelho de Jesus. Esse é o roteiro para nós é, encurtarmos esse nosso caminho até chegar ao Pai. E no plano espiritual, quando nós somos detentores de algum equilíbrio, nós somos levados a refletir sobre as atividades que nós desenvolvemos aqui durante a nossa última encarnação. Se praticamos o mal, se temos consciência desse mal. Por isso que a gente fala que é erraticidade. Quando nós vamos para o plano espiritual, já conscientes, já equilibrados, sabendo que estamos lá, nós começamos a refletir, fazer, colocar a nossa vida aquela vivência, última vivência, fazer um relatório para nós mesmos, digamos assim, fazer um apanhado de tudo que aconteceu conosco, para nós fazermos o que? Tomarmos uma posição em que nós temos que melhorar, então nós nos preparamos para corrigir os erros, quando a gente chega lá, oh, isso eu não fiz corretamente, então eu tenho que corrigir aqueles erros cometidos, preparar, a minha próxima encarnação. É legal que no plano espiritual a gente prepara a nossa próxima encarnação. Mas que tal a gente preparar a nossa próxima encarnação nessa? Porque nós seremos na outra reflexo que nós temos agora. Então, quanto mais corretos nós vivermos, mais nós já estamos preparando para a próxima, mesmo passando pelo plano espiritual. E nessa nova encarnação nós voltaremos espiritualmente para reparar as faltas que nós cometemos. Então, é necessário se faz... Reparar o mal, reconstruir o que foi destruído, unir aquilo que nós desunimos. Isso são tarefas, isso são propostas que nós fazemos para nós mesmos quando nós nos preparamos no plano espiritual e viemos para cá. Contudo, na maioria das vezes, nós erramos também e não temos consciência exata das consequências daquilo que fizemos. Então, muitas vezes a gente erra e não sabe por que, que errou. Continua fazendo um monte de besteira sem saber. Não, não consegue discernir por que, que fez isso. O que, que acontece? então Logo, para os inconscientes é, poderem compreender a extensão do mal praticado, o que, que acontece? É necessário que passe por experiências semelhantes também. Experiências iguais àquelas que impuseram ao seu próximo, que nós impusemos ao nosso próximo. Isso chama-se lei da ação e reação. Nossa ação do passado voltando-se hoje em nova encarnação contra nós mesmos. Isso vai nos ensinar a não repetir conosco, não repetir novamente contra o próximo, porque está se repetindo com a gente. Aquilo que nós praticamos no passado, para nós aprendermos melhor, passamos por situações semelhantes. Assim, numa nova encarnação né, passando... Pelas mesmas vicissitudes, passando pelos mesmos problemas que nós infligimos aos nossos semelhantes, nós somos levados a sentir, a sofrer, é claro, e assim entender o mal praticado em toda a sua extensão. Então, muitas vezes, tem que passar por situações semelhantes àquelas que nós provocamos para nós sentirmos, para nós entrarmos na, nos conscientizarmos que temos que melhorar realmente. E a gente tem que gravar bem isso, meus irmãos. Porque muitas igrejas vêm de salvação. Muitas igrejas dizem, arrependei-vos que está tudo certo. Não. Vamos gravar bem isso na nossa mente. Remorso e arrependimento não pagam dívidas. Simplesmente você ter remorso, simplesmente você se arrepender, isso não paga dívida. Isso é só o começo. Nós só pagamos as nossas dívidas quando nós reconstruímos aquilo que nós destruímos. Aí a gente acerta. Como fazer isso? Se já passou, já ficou para trás Na frente A gente passando por aquilo Tentando corrigir de alguma maneira Lembrando que a gente pode corrigir pelo amor Muitas vezes existem espíritos Que, que estão em tarefas Redentoras, em tarefas de, é, Beneméritas, por exemplo Grandes tarefas E aquele espírito ele provocou muito mal no passado Mas ele está se redimindo pelo amor Que é muito mais difícil então, analisando com melhor profundidade esse assunto assim, nós percebemos que há duas situações diferentes. Do indivíduo, que é, do indivíduo que é consciente do mal praticado e daquele que não tem consciência desse mal. São duas situações diferentes. Talvez essas duas situações elas possam ser até melhor em alguns exemplos que a gente pode dar. Né? Vamos lá. Uma pessoa, um indivíduo, ele trabalhava em uma firma e no momento de fraqueza, ele cometeu um desfalque, cometeu um desfalque ali na empresa. Só que ele se conscientizou do erro, nem chegou a usar o dinheiro. Ele vai e confessa que desfalcou, desfalcou a empresa, confessa para o patrão, reconhece o quanto que ele estava errado, devolve o dinheiro. O patrão consegue compreender o seu gesto, aquele gesto dele, tomar aquela atitude, recebe o dinheiro de volta, procura orientá-lo para que aquilo não aconteça mais que aquilo não mais se repita. A gente pergunta, ele pagou a dívida dele? Pagou. Esse pagou a dívida. Né? Então ele reconheceu, se arrependeu, foi lá e devolveu. Do mesmo jeito. E foi perdoado. Né? Agora, outra situação. O desfalque foi cometido. E o indivíduo não se conscientizou do erro. Não está nem aí. Ele gastou o dinheiro... Tempos depois, esse indivíduo, o que, é que acontece com ele? Ele é roubado. E quando ele é roubado, aí ele sente o quanto é duro ser roubado. É como se fosse de uma encarnação para outra. Lembra-se então do roubo cometido, do mal que ele fez, do mal que ele fez ao patrão. Reflete sobre o caso e dessa, dessa reflexão surge o arrependimento. Ele fez, ele sofreu ele se arrependeu. E a dívida? Foi paga? Não. A dívida não foi paga, ele não devolveu o dinheiro. A dívida só será paga quando ele devolver integralmente ao patrão a quantia que ele roubou. E isso quando ele reconstruir o que ele destruiu. Nós estamos falando em reencarnações. De alguma maneira, ele tem que se propor a devolver aquilo que ele fez, de alguma maneira. Não precisa ser do mesmo jeitinho mas algo semelhante, que ele possa fazer o bem, restituindo aquilo que ele fez de mal. Então, muita gente acha que o arrependimento puro e simples é suficiente para pagar nossas dívidas. A gente vê isso, como nós já dissemos. Tem gente que é, vira um bandido, pois enfia a Bíblia debaixo do braço e diz que já está salvo. A gente está acostumado a ver isso por aí. Né? E, na realidade, ele pode estar até arrependido. Ele pode até se modificar, que é muito bacana, mas ele vai ter que acertar essa conta de alguma maneira. Nem arrependimento nem o sofrimento nos livros das nossas dívidas. Eles nos impelem ao ressarcimento, mas o pagamento mesmo nós só fazemos através das reencarnações, construindo aquele, aquilo que nós destruímos. Então, quando nós fazemos alguma coisa errada também, que fizemos e ficou no passado, não dá para consertar. Muitas vezes. Mas vamos começar a partir de agora a fazer coisas melhores para ir já nos redimindo a partir daqui. Para tentar, de alguma maneira, já conseguir. Mas não é só o arrependimento que vai fazer isso. Você tem que começar a construir construir algo que seja, que possa se equiparar àquilo que você fez. Né? Um exemplo que eu posso até dar: a pessoa abortou. É um crime. Mas se conscientizou disso que fez se arrependeu disso que fez, o que, que pode fazer? Receba outras crianças, tome conta de outras crianças, ampare as crianças necessitadas, você já está começando a se redimir. Não esperar para depois isso. Né? Então, a reencarnação em que o espírito volta para pagar uma dívida chama-se de encarnação expiatória, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, quando a gente volta para acertar aquilo que a gente tem que aceitar, é expiação. Né? É um pouco diferente daquilo que o espírito vem por escolha dos seus mentores para desempenhar uma tarefa específica. Nesse caso, trata-se de reencarnação, de encarnação de prova. Ele vem para cumprir algo. Ele não tem necessidade de passar por aquilo, mas vem. Ele assume aquela responsabilidade, é uma prova. Agora, quando ele é obrigado a passar, é a expiação. Então, muitas vezes, nessas encarnações de prova, espíritos é, sem débitos, que nós estamos falando, eles são submetidos a sofrimentos, muitos sofrimentos, às vezes. Suas reações são observadas, é claro, atentamente pela espiritualidade superior, para verificar se ele está conseguindo passar por aquilo que ele mesmo se propôs. E se ele conseguir fazer isso, com certeza ele será, é, será dado para ele tarefas mais elevadas mais na frente. Assemelha-se a uma prova de escola mesmo. Para nós vermos se nós podemos passar de ano, melhorar, nós precisamos passar por provas. Não é isso que acontece? Então, quando o plano espiritual deseja dar novas atribuições a um indivíduo, é lógico que antes tem que submeter a ele uma prova. Então, acontece que nós vemos com frequência. Muitas vezes a gente vê aí, né? essa pessoa tão boa, essa pessoa do bem, de repente começa a aparecer inúmeros problemas para ela, a pessoa luta, ela sofre, ela trabalha, ela enfrenta tudo, ela não se entrega, olha que interessante. O plano espiritual vê. Olha que bom nós sermos resignados, nós lutarmos sempre, nós não entregarmos os pontos, nós temos fé espiritualidade está nos vendo, vê que se trata de um lutador, de um indivíduo de fibra. Resolve integrar-lhe, entregar para ele novas missões em outras encarnações. Ele passa pelas provações. Nós conhecemos muitas pessoas assim, que lutam, lutam, lutam. Você fala, como que essa pessoa consegue fazer todas essas coisas? Se envolver com o próximo, ajudar o próximo? Ela até sofre por isso, ela se sacrifica por isso, muitas vezes. São pessoas que estão passando muitas vezes por provações. Então, se a gente analisar, a dor é uma bênção. Porque através dela nós podemos mostrar o nosso preparo. Através dela, nós nos conscientizamos de nossos erros. E quando nos conscientizamos, o que, é que acontece? Nós nos aproximamos mais do nosso Criador. Vamos subindo os degrauzinhos. Porque os espíritos que habitam planetas mais evoluídos que o nosso... né ele, eles têm suas experiências carnais em corpos menos densos. Então, cada vez que a gente evolui mais, o corpo da gente vai ficando menos denso. Hoje nós temos um corpo super pesado ele vai ficando mais leve, vai ficando mais sutil. Ele vai criando essência interessante. E assim vão evoluindo até que sejam dispensados um dia de reencarnar. Que interessante, né? a um estágio em que a evolução vai se processar unicamente... Através de experiências que vamos fazer no mundo espiritual. Então, olha que, que analogia que a gente pode fazer. Hoje nós sofremos bastante com a perda dos nossos entes queridos, né? por exemplo. Sofremos bastante por isso. E é claro, nós ainda vivemos num mundo muito apegado à matéria. Mas o mundo real é lá. Quando nós chegarmos nessa situação e não temos mais necessidade de reencarnar direito, todos os nossos já estarão lá, podendo nos ver todas as horas. Tudo que nós conquistamos aqui na Terra, nessas passagens que nós vivemos, estarão lá. Então, nós não perdemos ninguém. Nós não perdemos ninguém. Todos aqueles que nós estamos com saudade hoje, que já foram, um dia estaremos todos reunidos, mas sem precisar mais, oh, tem que, que voltar para lá, vou ficar longe, outro tem que desencarnar, vou ficar longe, vou chorar. Não, acaba tudo isso. Todo mundo vive, tranquilo. Nós nos movimentamos pelo pensamento. Pensou na pessoa, a gente vai até ela. Aí, mas nossa família universal, que beleza que é. Então, precisamos nos preparar para isso. Fugir disso não dá. Poderemos até nos atrasar, mas poderemos também acelerar esse processo. Então, nós achamos importante agora também, nós abordarmos aqui rapidamente, a gradação dos espíritos. Já que nós falamos em espíritos ignorantes, espíritos equilibrados, espíritos superiores, aí, né, nós vamos falar assim dessa gradação. Porque no livro dos espíritos, Allan Kardec colocou lá... É, e os espíritos eles têm, eles se classificam em três ordens e se subdividem em dez classes. Dentro dessas três ordens tem dez classes. Então vamos ver aqui mais ou menos quem são. Os espíritos do mundo espiritual, certo? Terceira ordem. Né? A terceira ordem são os espíritos imperfeitos, compostos pelas seguintes classes. aí Nós temos cinco classes aí dentro. A décima classe são os espíritos impuros. A nona são os espíritos levianos a oitava são os espíritos pseudo-sábios e a sexta, a sétima, os espíritos neutros e a sexta são os espíritos batedores e perturbadores, batedores ou perturbadores, tanto faz. Aí vamos para a segunda classe que são os, os bons espíritos. Os bons espíritos, essa classe é composta de quatro classes. A quinta classe, espíritos benéficos, espíritos sábios, a quarta, espíritos prudentes, a terceira, espíritos superiores à segunda. Aí nós vamos para a primeira ordem, que são os espíritos puros. Só tem uma classe, a classe número 1, um, que são os próprios espíritos puros. Então são três ordens e dez classes aí que vivem esses espíritos no mundo espiritual. E na realidade, essa classificação aqui, ela pretende demonstrar que no plano espiritual existem indivíduos de todas as espécies. Então, no plano espiritual existe tudo isso que nós falamos assim. Então, fica muito mais claro, quando a doutrina espírita recomenda para a gente, os espíritos recomendam para a gente, que nós não devemos aceitar cegamente tudo aquilo que os espíritos nos dizem. Porque nem todos são sábios, superiores ou puros. E eu digo para vocês, a grande maioria está lá na terceira classe, na terceira ordem. Né? A grande maioria a grande maioria dos espíritos estão na terceira ordem. Por isso que nós temos os nossos centros de espíritos para ajudar muitos espíritos. Porque eles ainda estão naquelas ordens. Às vezes nós já estamos muito mais superiores a muitos espíritos que aparecem. Mas às vezes a gente tem a mania de só porque é espírito a gente já vai dando credibilidade sem saber quem que é. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E essa, essa classificação aí também que foi colocada por Allan Kardec ela pode ser simplificada também, um pouco mais. Continuamos no mesmo, na mesma ordem e classificação, mas é, ser mais simplificado quando a gente coloca assim, que existem espíritos inferiores, espíritos bons, superiores e crísticos, que são da esfera criativa. Né? É, essa última classificação, que são os espíritos inferiores, como que a gente pode definir eles? São aqueles que ainda se encontram em estágio de profunda ignorância. São os chamados espíritos maus, isto é, maus pela ignorância. A maldade é a falta do bem, é a ignorância do bem. São espíritos que normalmente eles assediam todas as criaturas, eles obsediam as criaturas. São espíritos vingadores, aqueles que vêm em busca de desforra. São esses espíritos que são os inferiores. E os espíritos bons? São os cooperadores, né? os guias protetores, aqueles que nos acompanham durante a vida, que nos auxiliam na execução dos trabalhos espirituais, cooperam na assistência dos doentes. Muitos, muitos anjos que a gente chama são espíritos bons. Né? Essas classificações de anjos que existem. E nós temos os espíritos superiores. Esses são os responsáveis pelas vidas dos povos. Então, nós temos o anjo Ismael, governador espiritual do Brasil, é um espírito superior. Né? são os grandes guias, aqueles que desenvolvem tarefas de grande alcance do no plano, do plano coletivo. Né? São responsáveis também pela gravação da história dos povos no grande livro do universo. Olha que interessante. Então, tudo fica gravado. Tudo fica gravado. Tudo o que acontece fica gravado nesse livro do universo. Quanto a essa última tarefa, nós podemos esclarecer que tudo que se passa no universo fica registrado, então gravado. Os povos hindus, por exemplo, nos falavam dos arquivos acásicos. Esses arquivos acásicos, que é onde fica gravada toda a história dos mundos. Então, esses espíritos superiores eles podem com facilidade consultar lá no éter né? a história de um povo, de um povo que já desapareceu há milênios. Né? E essa história aparece viva. Eles vão ver tudo o que aconteceu, conhece tudo. Tão presente como se estivesse acontecendo naquele momento, porque está tudo gravado, eles vão lá e ver tudo o que aconteceu. É, Chico Xavier, quando ele escreveu o livro há dois mil anos, ele falou que a espiritualidade transportava ele para aquela época de Jesus. Ele andava nas ruas, ele via tudo. Então, vê que provavelmente levaram ele para ter acesso a esses arquivos que ele via. Porque ele não pode voltar no passado, mas ele pode ir no futuro e ver o que, é que aconteceu quando essas coisas estão todas gravadas. Tem uma explicação muito legal no livro da Marcela, é, na, na é, Casa da Marcela, onde floresce a esperança sobre isso, quer conhecer o passado vá para o futuro porque lá na frente está tudo gravado do que aconteceu aqui atrás então Chico Xavier disse que participou praticamente de todos os fatos descritos naquele livro Ivone Pereira também, que é uma média muito famosa disse que ela chegava a conviver a viver os próprios romances ali, os próprios, com os próprios personagens, como se ela estivesse presenciando uma cena num teatro né? Só que, em vez de estar na plateia, ela estava no palco, participando ali junto. Eu lembro também do livro Marcela, da Casa da Marcela, que quando ela vai mostrar a encarnação dela na Idade Média, eu vi todas aquelas coisas, todo aquele castelo, todos aqueles locais que existiam ali de masmorras, ela andando, ela socorrendo os, os doentes da, do, da peste, né? que acontecia naquela época, ela tomando as providências, eu acompanhei tudo, era como se eu estivesse ali junto, vendo tudo acontecer, interagindo com tudo. Então, é muito interessante isso para nós. Esses relatos, né? tem um livro também muito interessante, também, é, que é Os Últimos Seis Dias de Jesus, é, que é do Jamiro dos Santos, o escritor Jamiro dos Santos, que ele teve a visão dos últimos seis dias de Jesus, transportaram ele para ver esses arquivos e depois ele conta. Né? Muito bacana. Então, esses relatos confirmam o fato de que os médios são transportados, sim, para o plano espiritual, onde tem acesso a esses arquivos aí para que possam melhor descrever as cenas do passado. Então, quando a gente vê, a gente tem condições de escrever muito melhor. E cabe também a esses espíritos superiores a direção das provas coletivas. Isso aí também é Interessante que indivíduos ligados entre si pelas mesmas reações, pelo mesmo karma, né? quando fala, é, eles são reunidos em determinadas situações e sofrem um acidente em conjunto. Então, os espíritos superiores também são responsáveis para organizar essas coisas, né? ou para ver quem tem que passar por aquilo ali. E aí, com isso, a gente consegue explicar as grandes tragédias, né? onde centenas de pessoas perdem a vida perdem a vida no mesmo, ao mesmo tempo, identicamente ali, são grupos de indivíduos que eles precisam se conscientizar do erro cometido em conjunto também no passado. É por isso que passam pelo mesmo tipo de provação. E a história está repleta disso aí, de provações coletivas, o desaparecimento da Lemúria, o afundamento da Atlântida, os grandes terremotos, os maremotos, de tsunamis que até há pouco tempo aí aconteceu, né? Lá no sul da Ásia, lá que morreu 200 mil pessoas de uma vez só, a destruição de Pompeia, né, que faz parte até do livro há dois mil anos, os grandes desastres aéreos que a gente vê aí na atualidade e muitas outras catástrofes. Então, todos esses acontecimentos são, sem dúvida, controlados por espíritos superiores. Como que eles fazem isso, a gente não sabe. Por isso que eles são espíritos superiores e sabem o que estão fazendo. E ainda é, esses espíritos superiores, ainda eles conseguem cooperar na construção dos mundos, então, eles ajudam na construção dos mundos e também na destruição dos globos apagados. Quando os sóis já estão, não estão servindo mais, eles ajudam a destruir, porque também não pode ficar ali, senão atrapalha esses corpos celestes. E os espíritos da esfera criativa? Aí nós vamos para o da esfera criativa. São grandes, é, são entidades extremamente elevadas, esses aí. Espírito que tem por delegação divina, são delegados pelo próprio Criador, a tarefa de criar formas, criar tipos. Mas tem, sobretudo, também a capacidade de abnegação. No livro A Caminho da Luz, também, de Emmanuel, Espírito Emmanuel, com Chico Xavier, ele mostra ali o trabalho gigantesco de Jesus na direção da equipe que criou as novas formas de vida e organizou as condições apropriadas para que a vida pudesse existir na Terra. Leiam esse livro, quem não leu. A gente vê, falar da camada de ozônio naquela época que ninguém falava, como foi se construindo tudo, como foi, foi se dando forma, Jesus com a equipe dele trabalhando como governador planetário, espírito da esfera crística, da esfera criativa que ele já é. Entretanto, é, esses espíritos eles também têm, acima de tudo, a nobre missão de salvar humanidades. E graças a esse elevado grau de abnegação, eles voluntariamente se sacrificam para mudar o curso das histórias dos mundos. E Jesus de Nazaré, nosso querido Cristo Redentor, o nosso Cristo Planetário, é exemplo marcante dessa abnegação. Para falar um pouquinho também do intercâmbio é, através da mediunidade, nós já falamos de, do livro dos médios na aula passada, mas só para lembrar um pouquinho que os médios, eles são criaturas de sensibilidade aguçada que podem registrar a presença de espíritos, isso é o que a gente precisa saber sobre os médios, agora é preciso deixar registrado que o fato de um indivíduo de um médio é, de, um, de um indivíduo ser médio não confere a ele necessariamente a coroa de santificação nenhum médio é melhor do que ninguém a gente tem que encarar isso Médio é apenas um trabalhador da verdade, e quanto mais moralizado ele for e evangelizado, ele vai ter mais condições de servir ao próximo e também de ser veículo de espíritos mais elevados e de até de espíritos superiores. Quanto mais ele for moralizado, quanto mais ele for evangelizado, mais ele pratica o bem. Quanto mais ele for desmoralizado mas os espíritos superiores se afastam dele e os bons espíritos se afastam deles. Consequentemente, são os espíritos da terceira ordem lá que se aproximam. Né? Então, os médios existem no espiritismo e fora do espiritismo também. Isso é bom que fique claro. Só porque é médio não é espírita. Em todos os lugares tem médio, em todas as religiões existem médios e fora das religiões existem médios. Médio é uma condição orgânica. O Espiritismo, o que, é que ele faz? O Espiritismo não inventou os médios. A doutrina espírita ela procura educar, ela procura orientar, ela procura ajudar o médio a cumprir fielmente o preceito cristão, que é dar de graça o que de graça receber. É isso que a doutrina espírita faz. Tentar qualificar esse médio no sentido de conhecimento para ele aplicar corretamente os ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus. Meus irmãos, nós hoje nós seguimos a bibliografia que está é, praticamente aí no livro é, Entendendo o Espiritismo, de Edgar Armand, mas usamos também o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? o livro dos médios é, o livro Mediunidade, de Edgar Armand também, o livro Nosso Lar, de André Luiz, o livro também é, Há Dois Mil Anos, a Vida Continua, alguns livros também de André Luiz e Chico Xavier. Nós agradecemos a mais essa participação aqui, mais estarmos juntos em mais essa aula. E desejando um bom resto de semana a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. E até a próxima.